Salve aí família, salve molecada, salve rapaziada, salve mina, salve mano, salve todo mundo aí que tá colando aqui no canal Tamo junto, muito obrigado pela força, estamos no, no, na nossa quarentena, hoje eu tô diferenciado mano, hoje eu tô de óculos Porque esse óculos aqui, mano monitor eu tô sentindo que é, a luz tá incomodando um pouco minha vista Então eu tô usando esse óculos que ele bloqueou um pouco a passagem de luz, então vai ajudar um pouquinho aqui eu fazer mais vídeos como a maioria das pessoas que ajuda esse canal, que acompanha esse canal, curtem jogos, eu resolvi trazer um cara aqui, provavelmente você conhece, que é o Games do Edu. Esse cara aqui, ele faz uns vídeos bem raiz, tá ligado? Trocando é, algumas partes de jogos por é, cenas de memes, essas coisas. Modifica a, a, a can dele, faz umas caretas, mas esse vídeo em específico eu não vi Vou assistir aqui porque eu acho que o melhor dele é os games de terror. Então, mano, eu espero que você goste. Link na descrição. Se gostou do tipo de vídeo, compartilha aí pro canal tá crescendo. Tamo junto, é nós. Então, vamos lá, partiu assistir games do Edu. Vou dar o play. Ót! Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Ó, oh, galera, ó, Bambanick ó. É hora do show. O mutante chegou. Começou, mano. Jogo Ô louco, eu Bambam, comecei o jogo mano. aqui, Meu o bicho Deus. tá dançando lá. Aí, galera, o carro quebrou, então vou chamar o mecânico Cauã. Quer saber, eu vou pra cá, ó. Bora. Só vamos. Parece que ele tá voando, velho. Galera, muitas árvores. O bicho vai vir quebrando as árvores de tudo do Parque do Ibirapuera, hein. É nada. Que isso? Peraí. Uma ponte. Eita miséria do caramba, rapaz. Nossa, nossa. Que que é isso, velho? o ET Bilu falando aqui. aí cadê? Ô, Bilu. Ô, Bilu, pera. Olha o lobão, pelo amor de Deus! Olha lá, tá vendo hein? o que é eu falei? Bicho. Vai vir só no Nossa, <risos> é nada, <risos> velho. É tipo vários memes. É ele? Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Quem é? Quem se locou em mim? é uma véio? estátua. É ali, galera. Bamba mora aqui no castelo. Tem alguém aí? Não quebrou, não quebrou, não quebrou. O a miserável, hein? Tá, poxa! poxa. E aí, não abre não? Não. estamos chegando, hein? Olha o castelo do Bambam. O bicho tá lá. Monstrengo. Tá Bom, vamos lá. Tive que dar um corte aqui porque a Amanda apareceu, mas vamos dar o play. Ô, louco! Logo o Tamer falando, vampirão. Galera, pega a referência, olha aqui. Vejam só, vejam só, o jogo do Bambam. E tem árvores caídas, árvores quebradas, né? Que olha, que olha, é olha um aí. Meu Deus! Ali, Agora o bicho galho vai pegar. Vai vir o, o bodybuild. Vai vir, vai vir. A missão é o seguinte. Eu tenho que pegar e quebrar os 13 negócios de, de, de, de... Ah, tá, muscular, tá marcando é aqui lá em, em lá, cima do gravizinho. monitor. Tá é ele que a gente quer, é ele que a gente vai buscar. Cadê, cadê? Pô. Eita, moleque. Mano, o Bamba mora num castelo. Começa por, por baixo. Nossa, galera, né? olha aqui. Um crânio de um cearense. Nossa, que <risos> Ô, Bamba, o que é de... isso aqui? E agora, cadê ele? Abre essa porta. Yes, é aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Aí, ó. Aí, ó. Leve o E até a fogueira para queimá-lo. Ah! Aqui, aqui, achei. Ele vai chegar perto e vai dar merda. <risos> Ixi. <risos> Meu Deus Oxi. do céu. É agora, mano. Peraí, peraí. Aí. Eu tô dando moral aos caras que são parceiros, que não é que se foda, tá ligado? Ah é, tá bravo, Parece que é, ele tá nas mesmo. costas, pera mano. Aí, aí. Que isso? Nossa, um pouco. É Mas já? Nossa, pela voz ele tá longe, hein? Se achar eu vou derrubar aquelas canelinhas, aquelas meias até o joelho, eu vou arrancar. <risos> Cadê ele, <risos> velho? <véio? risos> vou o as canelinhas, Que isso, mano? Se eu pegar pendurado na árvore, eu vou derrubar Ah, vai, é? Meu Deus Aqui, galera, mais Meu um Meu Deus do céu Já vamos levar lá? Já deu uma metada já, pô Já tô botando peso já Já tô botando peso Já tô com 102 quilos Mano <risos> Escuta Tá pisando fundo Eita, aqui, velho mano, vai. um monstro andando Quer É esse caralho? Porra! Cadê o cara, velho? O, moleque, mano. o Edu é tão zoeiro que parece que às vezes é ele que coloca o áudio, mas não, é do jogo mesmo. Mano, mano. é muito confuso o mapa. Onde que era fogueira, é um mano, é muito birinto, velho. Não tô lembrado, não. Pô, se botar na cabeça do cara, vai tombar, pai. vai amassar tudo. Olha aí, o bagulho pisando forte. Ele vai lá só pra ver. Ai, meu, meu Deus do céu. Nossa, não, não. Jesus, <risos> mano. Puta merda, <risos> Edu, você quer aqui, matar aqui, aqui, o teu um Pô, Botar de sacanagem? Edu. Não, não tô não, vou queimar esses negócios. Você vai ver. Cai pra dentro. É? Então vem, então vem. Vem. Vem que tem coragem, vem. Vem. Mas sumiu, é? Cagão. Um. Com certeza. Caramba, é 13, eu Tô porra. cagando mais que você jogando, caramba. velho. Caramba. Olha aí, tem mais um aqui. Meu só que eu não Deus posso pegar, céu. posso pegar um de cada. Vou sair dando tapa na cabeça, pra prender. Tira! Bichado, vou dar tapa na cabeça. Vamos ali, na mão, demorou. Olha ele ali em cima, olha ali, olha ele ali. Ele tá ali, que velho. Ele não viu o cara caramba, na caramba, escada, que mano. Que macho, que macho. Ele olha tava na escada, ele aí, velho. Tá saindo da jaula. Olha lá, olha lá. Nossa, nossa, olha lá, olha lá, lá Tem dois, olha só Vamos subir aqui, eu já vou queimar outro negócio aqui de, de músculo aqui, peraí, peraí Queimar outro negócio de músculo é foda Ah, entendi, agora Ah, velho, Maria, olha ele ali, velho Nossa, véio. mano Vamos ver aqui. Corre, Edu Eu tô procurando um maluco, eu não tô achando, não, Não vai achar, não, não vai não, não vai achar, não Agora... Cadê ele? Ele vai pegar, Ai, vai, vai que é a Edu, fogueira, certeza mano, Tô muito confuso, tá vendo? Meu Deus, ó, mano. É um labirinto, o castelo do Bombão é um labirinto, mano. Retardado. Ai, Não, não, onde que tava? Sei lá. Aí, pega! Tá lá, só que você não vai voltar e eu vou voltar. Tá ali, ó. Ó o bichão, olha o bichão, ah, não, olha o bichão ali. A Deixa sorte de Deus aí, que ele se tá Será que ele não vê? <risos> aí, quatro. Eu quero você, eu sou mutante, porra! Então, velho, vem cá, mutante, vem. Surpresa! cubi pra caralho! Meu Cadê Deus, velho! Aí, aí, aí, Ixi, galera! Ferrou, ferrou. Vai Oi, pegar. Galera, agora ferrou. Pera, pera, pera. vocês verem que não é brincadeira. Caraca, Olha Olha o do tamanho, mundo, velho. Corre, Corre, Bichão. bichão. Corre do bichão. Ó, oh, cala a boca. Uhul! <risos> Cinco! Meu poder o bichão tá, me tá bravo O Bichel tá bravo! Eu acho que conforme hum. eu vou queimando as coisas aí, mano, o bicho vai ficando mutante, hein? Ele vai. Ó, oh, ele vai sair da lava, galera. Vai, vai vir com tudo, vai vir Entendi, aqui, velho Entendi. Aqui, ó. Mais um. E tem outro do lado, beleza? A fogueira tá aqui em cima, só. Um ah, ele só pode ir um por aí. vez, mano. Ó, oh, calma. É ele tem que levar um por vez. Na oh, fogueira. Ó, Agora Bora, Ganhou! Queima! Vou botar sua cabeça lá no parque pela poeira, pendurado na árvore. Vai botar a cabeça lá no parque, lá. Vai pra cadeia! é foda, velho. Vai, vai, vai. vai. Meu Deus, sobe, dá. Tá correndo, sobe, tá correndo galera. Tá correndo. Nossa, agora ferrou. Não, não, não. Agora ah! ferrou, velho. Nossa, galera, eu peguei 7 já veio. Já veio da jaula já. É, ué. E começa tudo de novo, ô bambam, hein? Aí, galera, tem uma chave aqui. Ah, mano, dessa eu não sabia, calma. Aqui abre. Não abre aqui. Não. Eu tô dando moral aos caras que, que é só cara parceiro o que não. Moleque, se foda, tá ligado? O bicho passou aqui, What? moleque. Vamos aqui! Nossa. Nossa. Já tô botando peso, já tô com 102kg. Então fica aí com 102kg que eu tô procurando a porta. 102kg? isso? Essa porta que eu queria! Não tem nada aqui! Ah! Ferrou. Você viu? E Vi só o vulto do Será bomba. que é safe ah, zone? Ah, não, né? Lá, lá, lá. E aí, meu brother? Ah, não, não, e aí nada, ô, oh, mano? Tranquilo. Que porra é <risos> <Sai risos> de Meu Deus, mano. Olha lá, olha lá. Não, nossa, não, ele nossa, tá nossa. correndo, eu tô tá, suando, tá, velho. Eita, Corre, moleque. Agora baixou a mutante. Bora, caralho! Nossa! São 13, caralho, eu trapesso o descendente. <risos> trapesso o de descendente. Trás? Olha lá. Vixe, não, não, vai doer, falou corta, já era. Não, não, não, pera, não, pera, não, pera, não, pera, não, não. O quê? Pegou. Ai, como é que vai me peitar? Tá maluco? Tá achando que tá peitando quem? Douglas. Douglas. Vem, meu brother. Abaixa, abaixa, abaixa, vai, vai! não, Não, não, não, não, não, não, não, não. Pô, aqui eu não achei nada não, irmão. Ainda bem, né? Claro. Deixa eu ver. <risos> Olha aqui. Ah, <risos> te pegou, velho. Vai, trouxa, vê que vai enganar. Bem, ah, calma, calma, calma, calma. Vamos ali, sai na mão. Demorou, Pô, aqui eu não achei nada não, irmão. É, eu fugi? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sete. Vambora, volta, volta, volta, volta. Corre. Tá acabando, hein. Vem, meu brother. Cara a sua boca. Tá acabando. Mano. Ele tá atrás de você, Edu. O negócio começou a ficar hard aqui, galera. Tá pesadão aqui, velho. Tá hard já. Ele tá vou, atrás cara, de você, cara, você cara. viado. Isso, volta. Vai, vai, vai, vai. Bora, caralho! Não, não, não, não, não! Cadê não. ele? Ah, não, nossa, galera! Corre, Edu! Pegou! Nossa ah, que bonito, velho! Nossa. Ai, vai se fodeu Ah! ah. Se ai, ai, ai. Os caras que é bobalhão eu vou derrubar Se for musculoso eu vou até aliviar um pouco <risos> Oi, ele Bicho tá é correndo, musculoso ele tá hein? Se ele vir aqui de frente eu tô lascado Eu? Desviou? Mentira vai vai vai vai Que trapézio meu ovo aí mano Vai pegar não. Daqui a pouco cai morto Meu aqui. Meu Deus. Oi, oi, a... Caraca, como acho tu... que ele tá em cima. Se eu pegar com você, só tá pegar. aí, velho. Caraca Edu, tá moscando, velho. Nossa senhora. Vem aqui. Porra, aí, olha lá mano. Olha só. <risos> olha lá, olha lá, não veio desistir, ó. Ele vai estar, tá... ele vai ser dessa porta. Fica vendo. Ah! Oh, não! Oh, Porra, nossa, aí. galera! Olha tá o bicho apelão lá, ó, ó mano! Ó, chegando 8 o bicho, baixo o bicho. Eu Vanessa aí, galera. Eu trouxe aqui o jogo do Bambam. Bambam Nigot Mario aí, ó. Bambam com ruim aí, mano. Ó, falou! Ai ai, manos, que jogo sinistro. Vou ter que falar o um bagulho, velho. Esse jogo é sinistro, aí, mano. Então comenta aí, velho. Você gosta desse tipo de conteúdo, mano deixei aí embaixo aí nos comentários. Vou trazer mais conteúdos de jogos. Quem sabe aí você não curte. Tamo junto, mano. Valeu. Não esquece de compartilhar aí, mano, o canal. Estamos crescendo cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda. Valeu. Fui.